Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos continuar conversando sobre a refração da luz. No vídeo passado, eu falei com você que a refração da luz ocorre quando a luz, que está se propagando em um meio e vai em direção à superfície de um outro meio, ela passa para esse outro meio e continua o seu caminho. Eu falei com você também que, quando a luz é refratada, ela pode sofrer um desvio e mudar a sua direção de propagação. Quando isso acontece, nós podemos observar diversos fenômenos acontecendo. Por exemplo, olha essa foto aqui. Parece que o lápis está torto e quebrado, não é? Ou essa outra imagem, que parece que as pernas dessa pessoa são menores do que realmente são. Ou ainda essa terceira imagem aqui, que parece que a parte do canudo que está dentro da água não está continuando a parte do canudo que está fora da água. Bem, qual é a explicação para esse fenômeno? Todos esses casos acontecem porque a luz muda a sua direção quando sai da água e vai para o ar, já que, ao ir em direção aos nossos olhos, a gente vai ter a impressão de que a luz está vindo de um outro lugar. Aí vamos achar que a parte que está dentro da água está em outro lugar, em um lugar diferente de onde realmente está. Para entender isso direitinho, vamos observar nosso desenho aqui novamente. Nós temos aqui uma piscina cheia de água, e aqui na borda da piscina, temos uma pessoa olhando para a superfície da água. Aqui no fundo, nós temos uma lanterna. A lanterna vai emitir luz, que vai sair da lâmpada e vai em direção à superfície que separa a água do ar. Quando a luz entrar em contato com essa superfície, ela será refratada. Com isso, vai mudar a sua direção de propagação e, depois, vai vir em direção aos nossos olhos. Uma coisa que você precisa saber é que a gente sempre tem a percepção que a luz está sempre vindo em linha reta. Então, para os nossos olhos, a luz não está vindo daqui, mas sim daqui, como se fosse uma linha reta que vem desse ponto até os nossos olhos. Aí, para os nossos olhos, a lanterna está nessa posição e não aqui mais ao fundo. Ou seja, a gente vai achar que ela está mais próxima da superfície da água do que realmente está. Por isso que observamos todos esses casos aqui. O lápis parece estar quebrado porque, para os nossos olhos, a luz está vindo de um outro lugar, e não de onde o lápis realmente está. E o mesmo acontece com a parte da pessoa que está dentro da piscina. Para os nossos olhos, a luz que vem dos pés dessa pessoa está vindo de outro lugar, um pouquinho mais acima de onde os pés realmente estão. E o mesmo, claro, acontece com esse canudo aqui também. Para os nossos olhos, a luz vem de um lugar diferente de onde ela está vindo, porque quando ela sai da água e vai para o ar, ela muda a direção do caminho que ela estava. Aí veio para os nossos olhos através dessa direção, seguindo esse caminho. Como os nossos olhos só conseguem identificar a direção da luz que entrou em contato com eles, achamos que ela teve uma origem em outro lugar, um lugar que está na direção dessa luz que entrou em contato com os nossos olhos. Conseguiu entender direitinho agora? Por falar em direção e mudança de direção, tem uma outra coisa que eu quero falar aqui com você que é sobre as cores da luz e a sua mudança de direção. Mas isso é algo que a gente vai conversar no próximo vídeo. Então, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima!